Na aula de hoje eu irei ensinar o exercício abdominal para trabalhar essa parte inferior aqui, sabe aquela barriga de avental que vocês tanto reclamam? Vamos trabalhar um pouquinho mais essa parte aqui de baixo através desse exercício. Eu sou o professor Emílio Júnior, se inscreva no canal e me diz qual a cidade que você está falando aí, que você está assistindo esse vídeo, que eu quero te conhecer, tá bom? Vai lá nos comentários e manda para mim. Vamos lá, vai deitar de costas, assim como eu deitei, vai fazer a extensão das suas pernas, abrir os seus braços, assim, nas laterais do seu corpo, lado direito, lado esquerdo, fica nessa posição. Agora, você vai contrair o abdômen e vai elevar ambas as pernas acima. Volta lentamente, controla a descida, não encosta o calcanhar no chão, sobe, mais uma vez, desce, controla a descida e sobe mais uma vez, desce, controla a descida e sobe mais uma vez, vamos lá, controla a descida e sobe mais uma vez. É comum para quem é iniciante, não conseguir fazer muitas repetições desse exercício. É muito comum, não se preocupa. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar assim, professor, eu só consegui fazer três vezes esse exercício. É normal? Sim, é normal. O que você não pode fazer, é isso aqui, presta atenção. Nesse exercício, não cruze a perna e faça esse movimento. Esse está errado isso daqui ó tá errado sempre a perna solta desce e sobe desce e sobe. Fazendo este movimento você vai trabalhar bastante a região abdominal. E é isso que nós queremos, que você trabalhe desde a parte aqui de baixo até aqui em cima no seu abdômen e aí você vai ter esses resultados que você tanto deseja. Mais uma vez obrigado por você assistir a mais uma aula passo a passo, dica de treinamento para que você aprenda a treinar. Vai lá embaixo nos comentários, manda a sua dúvida que eu irei responder em forma de vídeo e também me diz a cidade que você está ou o país, que é muito importante. Até nosso próximo encontro!